Fala galera! Estou aqui para apresentar uma ideia que pode melhorar a sua vida. Vamos ver se você vai gostar. É os Ecopolos. Olha só, tem pássaros cantando e me atrapalhando, mas eu não vou parar. E eu vou apresentar essa ideia de maneira resumida, porque eu quero só passar a ciência para você. Se você gostar, tem mais coisas para você se aprofundar eu vou deixando aqui, ok? Então vamos lá. Pássaro. Seguinte, Ecopolos são cidades, mas não é todo tipo de cidade são cidades planejadas. ó, oh, mas pra quê? Simples, para ter três coisas. Elas precisam ser solidárias, sustentáveis e eficientes. Vamos planejar cidades para ter isso. Ah, sustentabilidade quero matar um pássaro agora, filho da puta. Já que eles não cala, eu também não vou. Seguinte, os ecoparques precisam atingir essas características e para cada uma delas existe um princípio que torna elas possível. Vamos lá, para atingir a solidariedade é preciso ter isonomia social, que quando as galera vivem em níveis mais semelhantes, tendo os mesmos direitos de participação, É isso é importantíssimo, porque é diferente de caridade, hoje em dia muita gente faz caridade, mas o que é caridade? Alguém está em cima, doa uma parte do que tem para quem está embaixo, mas a situação social permanece a mesma, a pessoa de baixo continua passando necessidade e ela não tem o mesmo sentimento de participação, de... Enfim, a autonomia que uma pessoa de cima tem causa muitos desequilíbrios na sociedade com níveis de violência elevados e muitas outras distorções que piora Olha para a Europa tem vários países em situação melhor que outros lugares do mundo porque tem maiores níveis de isonomia tem muito mais chance de prosperar uma sociedade com maior nível de isonomia e é isso que os ecopólos defendem Ah, solidariedade dá certo caridade não Vamos lá A segunda característica dos ecopólos é ser sustentável só que para atingir isso Precisa de economia de recursos Bom, a chave da economia de recursos é o compartilhamento Isso mesmo, o nosso estilo de vida À medida que a gente passa a compartilhar um monte de coisa Naturalmente, o que acontece? Menos coisas vai satisfazer a necessidade de mais pessoas Porque elas vão estar revezando aquilo Uau! E isso é bom para a natureza Mas não só isso Outra coisa que define a economia de recursos é a permacultura Bom, permacultura é o que? São designs inteligentes de sociedade e acesso estratégico para quê? Para as pessoas simplesmente usar as melhores tecnologias de produção e tudo mais e atingir um maior nível de abundância dos recursos com a menor entrada de energia e de esforço. Então isso envolve o conceito de muitas coisas, por exemplo, armazenar água da chuva, para você ter água, você ter várias fontes de produção de energia, de comida. Por quê? Porque se daí em alguma, algum lugar você tem vários outros para suprir. A resiliência da comunidade fica mais foda. É um estilo de vida alinhado com a natureza, então você não está disputando com a natureza, você está simplesmente fluindo junto com ela e colhendo os frutos da melhor maneira possível, de modo que os recursos continuem se renovando naturalmente. Só que para incorporar tudo isso no ecopolo, ele vai precisar dessa terceira característica, que é a eficiência. E ela a gente atinge com um método de gestão da sociedade que torna isso possível. E é a democracia direta científica que é uma união de democracia direta, onde a população participa com as mesmas... Enfim, cada um tem o mesmo direito de participação dos outros, já preservando a isonomia, e a eficiência da ciência. porque A ciência seleciona as melhores técnicas para tornar o que a população quer possível, com o melhor nível de aproveitamento, justamente concretizando a economia de recursos também. É isso mesmo, porque vai produzir os produtos mais duráveis, programados para ser recicláveis, enfim, utilizar as melhores técnicas possíveis que existem, para que a gente flua em harmonia uns com os outros e com a natureza. Então repara só, para ser ecopolo, ele precisa ter isonomia social, ele precisa ter economia de recursos e precisa ter democracia direta científica. Se faltar qualquer um desses, não é ecopolo. Pode ser ecovila, condomínio ecológico, qualquer outro tipo de classificação. Mas ecopolo precisa ter todas essas três características. É um método bem restrito assim, mas justamente porque tem uma pegada muito forte para mudar as coisas e a gente quer é uma alternativa para mudar o planeta e melhorar a nossa vida Agora eu posso relaxar que os animais foram embora Então vamos lá Existem duas óticas pelas quais os ecopolos podem ser interessantes para você A primeira delas é no custo de vida E o custo de vida existe em vários motivos O primeiro deles está relacionado à vida em cidades grandes Porque nas grandes cidades o preço dos imóveis é valorizado o trânsito é uma merda e isso causa prejuízo para inúmeros comércios por aí. É isso mesmo, só que tem o um seguinte, os comércios repassam isso sempre para o consumidor final, que paga a conta, que é o C. Ou seja, você C está pagando as ineficiências do sistema. Enquanto os carros estão engarrafados e tudo mais, isso atrapalha o comércio, aumenta os custos e naturalmente isso você está pagando. Por quê? Porque é uma cidade mal planejada e soma isso a inúmeros outros prejuízos, como por exemplo, a corrupção e má gestão do governo, as especulações dos mercados por aí, a fraude do dinheiro que existe, leis de patentes, vai somando tudo isso, o custo de vida nas grandes cidades fica muito caro para a gente se manter. É, essa é uma prova que a escravidão não acabou, porque retira a grana que você gasta para morar, para se alimentar e tudo mais, vê o que, que sobra. Escravos ainda existem. É isso mesmo, então vamos lá, o custo de vida nas grandes cidades é muito caro. Mas não só isso, cara. O custo de vida de um estilo individualista aumenta ainda mais isso tudo. Então, esse é o segundo ponto que eu vou falar agora. Se o pássaro calar a boca. O melhor exemplo que eu posso dar para mostrar que o estilo de vida individualista fica muito caro para as pessoas é o transporte. Pega só o carro. É um veículo de uso temporário que fica ocioso a maior parte do tempo. É isso aí. Das 24 horas do dia, quanto tempo você fica dirigindo? provavelmente uma a duas horas, no máximo a maioria das pessoas. Então tá, uma a duas horas dirigindo e o resto do tempo ele vai ficar parado numa garagem ou no estacionado na rua, ou estacionamentos, ocupando área útil de cidade que poderia ser destinada a outros fins. Então as pessoas precisam adquirir mais, mais área útil, você paga o preço no espaço da sua casa, no estacionamento. Então quer dizer, é um custo de vida a mais para você. E isso sem mencionar o custo de vida de cada pessoa ter um carro Causa engarrafamento na rua e isso encarece o comércio, que naturalmente repassa o custo de tudo para você Ou seja, seu custo vida fica ainda mais caro É isso aí, só que vamos desconsiderar todo esse prejuízo Vamos considerar só o tempo, só o tempo que você gasta para trabalhar para ter um carro A maioria das pessoas trabalha anos Vamos supor uma média de 4 anos por pessoa para comprar um carro É muito tempo trabalhando Olha só, para ter uso exclusivo de algo, para ter posse, você trabalha 4 anos só que vamos supor que você resolveu mudar. Você não, eu não preciso de um carro, eu preciso do transporte, preciso chegar daqui até ali e pronto. Então tá, você se reuniu com mais sete amigos, então são oito pessoas. E vocês vão comprar o mesmo carro, pra vocês. O que, que acontece? Ao invés de trabalhar quatro anos, você vai trabalhar apenas um semestre. Olha só o tanto que é foda. Então tá, um semestre trabalhando para comprar um carro. Aí você fala, ah, mas e quando eu quiser usar o carro, o outro tá usando... Simples, imagina que tem um motorista, o carro só fica na rua, e esse motorista te leva para um lugar, depois ele pega outra pessoa e leva para outra, e quando você precisa, se liga para ele, ele te pega. Então, está tá sempre em trânsito, ou seja, não existe desperdício para a cidade, não, você não precisa de ficar gastando com espaço da sua casa, estacionamento e tudo mais, e esses gastos já paga o motorista, tá ok? Então, ou seja, para comprar o um carro, apenas um semestre, diminuiu bastante o tempo que você teria que fazer, você ganhou tempo de vida, você não precisa trabalhar para ficar adquirindo coisas. O que, que você vai fazer? O que você gosta Sexo, namorar, praticar esporte, jogar videogame? e venda o que você quiser Olha só, ganhou qualidade de vida Mas vamos supor que essas oito, Esse modelo de, aqui de 8 pessoas Interessou mais gente Vocês fizeram um, uma moral no seu bairro E aí todo mundo se interessou Não, vamos comprar carros para o bairro Aí 700 pessoas do seu bairro Se interessaram, não, vamos comprar carros Que todo mundo usa dessa maneira Olha só, com mais gente comprando Muita gente para comprar um carro 700 pessoas comprando vários carros para a comunidade o que, que aconteceu? O custo de cada carro vai diminuir drasticamente, porque é compra coletiva, você consegue descontos no mercado. E aí cada pessoa teria que trabalhar em torno de dois a três meses para ter acesso àquele carro. Simples, você teria uma posse de uma cota, não seria de um carro, mas seria de uma cota daquilo tudo, mas ainda assim isso te garantiria transporte para onde quer que você fosse. Aí, enfim, pode colocar robôs para dirigir os carros por aí, que aí você só aciona o celular, o robô te pega, aí outra pessoa aciona, ela vai pegar outra pessoa. Então, enfim, todo mundo ganha transporte e tem vários carros, vai suprir a necessidade de todas as pessoas que precisar. então não tem problema de ficar ocioso. E ficou muito legal esse esquema daí. Ou seja, satisfaz a necessidade de todo mundo, com menos carros, menos carros nas ruas ainda, ou seja, diminui ainda por tabela o custo de vida da galera. Viu só como compartilhar coisas? É legal? E é esse princípio dos ecopólos que eu falei antes, por isso diminui bastante o custo de vida. E aqui só estamos considerando o fato do transporte, olha só. Ainda pode ser aplicado em outros setores da nossa vida. Outro exemplo que a gente pode pegar para ver que o estilo de vida individualista é muito caro é a moradia. Cara, olha a maioria das pessoas. A maioria do povo trabalha uns 15 anos para ter uma casa. Isso considerando que vai ser mobiliada, ter geladeira, fogão, ter uma área para lavar roupa com a máquina, amor com os aparelhos. Ou seja, uma casa sem muitas mordomias, uns 15 anos é o que a galera trabalha em média. Alguns mais, outros menos, por aí. Aí você olhou para eles e falou Não, gostei daquele exemplo do carro Vou me reunir, vou reunir com os meus sete amigos Somos oito pessoas Vamos juntar a grana que cada um daria na sua casa individual E vamos montar um condomínio Olha só como começam as coisas De imediato, pegou aquela grana toda Vai comprar um terreno Vocês conseguem uma área ainda maior Que cada um conseguiria individualmente Porque a compra é coletiva e vocês ganham descontos Olha só, então vocês já conseguem uma área maior Só com aquela grana Aí vocês vão construir e tudo mais Cada um a sua casa mas espera aí, a casa de cada um de vocês não precisa todo mundo ter lavanderia, todo mundo ter almoxarifado, sabe? É a coisa que vocês vão usar mente Então coloca uma área coletiva ali, onde tem lavanderia, almoxarifado e coisas assim de uso coletivo, que não é necessário todo mundo ter na sua casa. Vocês vão ratear só a construção e os aparelhos, sabe? Muito barato. E isso reduz o espaço individual da casa de cada um de vocês, porque vocês não precisam ter isso. Até mesmo cozinha, vocês podem diminuir a cozinha da casa de cada um de vocês, que é para uso familiar, e caso chegar à visita, coloca naquela área coletiva, uma cozinha coletiva, onde todo mundo vai para lá. Ou seja, tá entendendo o lugar? Sobra espaço dentro da casa de vocês para vocês utilizar para as áreas que interessa. E não só isso, vocês cada um conseguem ter casas mais aproveitadas individualmente e sobra muito espaço coletivo para quê? Para montar coisas que vai ser de uso para todo mundo, tipo uma quadra de esporte, sala de cinema, de projeção... Pode ser piscina, sauna, ou seja, vocês conseguem mordomias que são rateadas sai saem muito mais barato para cada um de vocês. Então, para ter um estilo de vida assim, vocês conseguiriam trabalhando uns 10 anos, ou seja, menos ainda, vocês trabalham menos e conseguem ter mais mordomias. Porque um estilo de vida colaborativo, vocês aproveitam melhor os recursos. Aí, o seu bairro olhou para o condomínio de vocês e falou, velho, essa ideia é muito massa. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir a gente... E vamos, tipo, 700 pessoas E vamos montar um negócio pra gente Só que na cidade sai caro Então vamos pro campo Cara, o custo de vida do campo é muito menor Porque chega numa terra, não tem praticamente nada lá, lá Em termos de mercado Então você chega lá Olha, aquele lugar é bacana, tem recursos tal tá? Então vamos juntar essa grana que cada um teria pra você ter sua casa A gente pega aquilo e vai comprar lá O terreno que vocês vão comprar é enorme, cara Dá pra montar uma cidade Opa, é Copó da né, cidade é, já tá ligando a coisa, né? Então tá. Vocês montam uma cidade pra vocês e naturalmente vocês vão planejar ela para fazer melhor uso dos recursos. Tá? Pri privilegiar, por exemplo, bicicletas, parques. Ou seja, não precisa de ter carro na casa de cada um de vocês. Os carros são da cidade, vão ser compartilhados, ficam circulando. Não precisa de estacionamento, Use esse espaço para parques, para produzir comida, energia. Ou seja, vocês vão otimizar o espaço. Olha só, produzir comida e energia. É algo que, poxa, você já está produzindo, é para vocês, vocês mesmos estão produzindo para si mesmos, vocês não precisam comprar. E vocês gastam isso hoje em dia, é custo de vida. Já diminui isso no custo de vida. Ou seja, produzir a própria comida e produzir a própria energia é a mesma coisa que imprimir dinheiro para você mesmo. Ou seja, você não está gastando com aquilo, você está poupando seu dinheiro para gastar com outras coisas, tipo viagem tudo mais. Está entendendo como o negócio já vai ficando potencial? E isso sem cortar os benefícios que vai ter muitos clubes, muitas coisas, atividades prazerosas para fazer e para comprar aquilo, cara, com poucos anos de trabalho, vocês compram, menos 5 anos, dá para comprar um negócio filé daqueles e ter um estilo de vida excelente, com um custo de vida tão reduzido. Mas, espera aí, se o custo de vida lá fica tão reduzido, as pessoas podem trabalhar muito pouco para viver. Isso mesmo, vai sobrar tempo de sobra. Faz o que você quiser, você ganha qualidade de vida. Ecopolo são pra isso. Só que o conceito do Ecopolo não para por aí. Presta atenção. A ideia dos ecopolos é criar atividades produtivas lá dentro, inclusive para gerar trabalho para quem mora lá dentro. Lógico, porque precisa produzir coisas para dar qualidade de vida para os moradores. E quanto mais se produzir lá dentro, diminui o custo de vida, porque você está produzindo para si mesmo. Os moradores criam uma associação, onde eles são membros, para produzir coisas que retornam para eles mesmos. Porque eles ganham com aquilo, né? todo mundo sócio, cooperativas são associadas, todo mundo... ou seja, associação, associadas, cooperativa, todo mundo é sócio, todo mundo é dono, todo mundo ganha lá dentro. E tem um detalhe bem interessante, por quê? Porque não só vai produzir para dentro, como pode comercializar para fora O custo de vida lá dentro é pequeno, então quem vender seu trabalho para fora Tende a ter uma balança comercial positiva. Ou seja, você vende no preço lá de fora que é muito elevado Lá dentro o custo de vida é muito menor Então a galera tende a arrecadar recursos que o Ecopolo vai investir em si mesmo É isso mesmo, e investir de forma eficiente Por democracia direta científica então, a tendência é que o ecopolo só vai valorizar. aí, quem comprar uma cota de um ecopolo, que vai comprar um espaço no mato, que praticamente não tem nada, só recursos naturais, nada em termos de mercado. Aí, lá vai morar uma comunidade, vai construir, e à é medida que o povo for vivendo, vai produzindo coisas, vendendo e arrecadando dinheiro, investindo lá dentro, lá vai crescer, vai valorizar. Fudido! Olha só uma das coisas. Só que tem o seguinte, o ecopolo tem uma parte que é para quem vai comprar cotas, e tem uma parte que é da associação dos moradores. E essa vaga vai ser destinada para muitas pessoas da sociedade Porque o ecopolo é solidário, ele é uma alternativa para melhorar Não só a vida de quem vai querer, quem tem condições de pagar para morar lá dentro Mas para quem quer ter uma vida melhor e não tem dinheiro Então isso abre oportunidade para muitas pessoas que querem morar no ecopolo Ou seja, se você quer morar no ecopolo e não tem dinheiro Se você quiser trabalhar, basta trabalhar para a rede Que naturalmente você pode morar E eu estou falando em rede hein, repara só por exemplo, os 700 moradores do seu bairro resolveu montar um ecopolo, beleza. Só que ele faz parte de uma rede, é programado para crescer. Então outras pessoas de outros lugares podem montar seus ecopolos e aí você observa que uma rede está crescendo e o ecopolo sempre reserva um dinheiro de cada uma dessas redes para reinvestir em si mesmos, nos locais, ou mesmo criar novos ecopolos, maiores e mais complexos, para mais moradores. Que mais pessoas vão querer morar porque o custo de vida é reduzido, a qualidade de vida é melhor, trabalham menos. Ou seja, mais pessoas entrando para a rede, potencializa as compras coletivas, o custo de vida reduz ainda mais e vai criando cada vez mais cidades maiores e mais complexas. Vai chegando até o ponto de cidades extremamente futuristas com tecnologias avançadas, porque grande parte dessa grana vai ser usada para investir em tecnologia. Então, olha só o panorama da coisa. Só que mesmo que for criando cidades cada vez maiores e mais complexas, os ecopólos ainda vão continuar construindo cidades rurais, porque tem muita gente que naturalmente quer morar em uma comunidade menorzinha e tudo mais. Isso vai depender do gosto da pessoa. Ecopólos são cidades planejadas para ter um estilo de vida excelente. E esse é o futuro da humanidade. E isso já está acontecendo. Nos ecopólos tem algo interessante, porque o esforço de cada pessoa vale por 5. Como assim? Para pra pensar. Se você quer comprar uma casa você está se esforçando, seu esforço vale por 1, um, você mesmo. Só que quando você quis mudar aquele seu condomínio com seus amigos, ou seja, tinha você, tinha seus amigos participando, ou seja, você se uniu com eles. Então o seu esforço, mas o esforço deles garantiram benefícios extras para vocês, ou seja, um mais um igual a três. É, mordomias que sozinhos não conseguem, porque o mercado você consegue compras coletivas, consegue benefícios com União. Mas nos Ecopolos isso é potencializado, porque nos ecopólos a União é feita com mais pessoas porque é uma rede grande e essa união é feita de forma organizada e inteligente, por democracia direta científica. Quer dizer, vai investir nas melhores coisas para trazer os melhores resultados para todos. Então o um esforço de cada pessoa vale por cinco. E qual que é esse tipo de investimento que seria feito? Bom, o que melhora a nossa vida, praticamente? Tecnologia. Tecnologia é o que melhora a nossa vida. Bom, sem tecnologia você não teria nem eletricidade para assistir esse vídeo, para assistir um filme que você gosta, para viajar de qualquer método de transporte, entende? Entende? Tecnologia é o que melhora a nossa vida. E os ecopolos são científicos justamente por isso. Só que nos ecopolos muita coisa pode, vai ser investida para ser automatizada. Cara, os robôs hoje em dia produzem casa, produzem comida, produzem energia, produzem um monte de produtos que a gente precisa. Sem a gente precisar estar tá trabalhando. Pera aí, se a gente vai ter essas coisas aí praticamente sem trabalhar, a gente vai ter muito tempo livre ainda. A minha intenção com esse vídeo é justamente expandir uma rede de ecopolos, fazer as pessoas se interessarem por isso, porque a medida que os ecopolos for crescendo, eles vão adquirindo tecnologia, e tecnologia dá tempo livre pra gente. Viu? A ideia dos ecopolos é melhorar a nossa qualidade de vida. Por isso que eu falei que podia te interessar. Olha, a gente pode observar os ecopolos por duas óticas, nesse sentido. Pela ótica do custo de vida, como é um custo de vida bem reduzido, a galera lá pode trabalhar muito pouco para viver. E repara só no seguinte... As pessoas já estão trabalhando um pouco por causa da exclusão de vida Mas tem a segunda ótica Que é, vai adquirir muita tecnologia Colocar os robôs, as máquinas para trabalhar no nosso lugar Já que eles produzem praticamente tudo que é essencial E aí a gente pode trabalhar muito menos ainda É isso mesmo, a segunda ótica é Que a gente vai ter muito tempo livre Bom, a minha motivação principal para defender os ecopólos são duas Uma é a altruísta Porque à medida que os ecopólos for crescer em rede Metade das vagas para os moradores é para as pessoas que hoje são excluídas da sociedade ou que não tem dinheiro para entrar. Então, à medida que essas pessoas resolverem trabalhar, se esforçar para a rede crescer, naturalmente elas vão entrar e vão poder viver com esse estilo de vida. E olha só, elas vão ter que trabalhar para viver lá. Mas como vai automatizar e as pessoas precisam trabalhar muito pouco dentro dos ecopolos, vão trabalhar muito pouco e vão ter uma vida excelente também. É uma alternativa social para a humanidade. Não só social, como ambiental porque vai ajudar a reparar ambientes já degradados, vai usar tecnologias excelentes para preservar o meio ambiente. E o estilo de vida é colaborativo, compartilha coisas, então está de bem com a natureza. E ainda é educacional. E o outro motivo pelo qual eu apoio os ecopolos é egoísta, é porque eu quero ter vários meses de férias. E os ecopolos dão muito tempo livre, a gente pode viver com vários meses de férias. Basta ajudar eles a se desenvolver, eles vão adquirir tecnologia e as tecnologias vão fornecer tudo que é essencial pra gente, praticamente. Então, pra que trabalhar? Mas a gente vai trabalhar ainda, só que a gente vai trabalhar com coisas que a gente gosta, coisas que a gente quer, por hobby. Olha o futuro maravilhoso que está se desenhando pela frente. Então essa é a ideia, a gente começa a construir aí, eles vão crescendo e cada vez que for crescendo as coisas vão ficando muito melhores, porque mais união, mais esforço de conjunto, inteligente, e aí as coisas vão pra frente. Yeah! É, você pode achar que eu tô brincando, né? Mas eu não tô zoando, a zoeira não tem limites, mas aqui é verdade, cara. Presta atenção. Os Ecopolos funcionam com economia open source, ou Creative Commons, ou P2P. Tudo é a mesma coisa. Economia colaborativa. E não só isso, eles vão usar isso, mas estão tendo avanços tecnológicos recentes que despencam o custo das coisas, mais ainda do que na colaboração. Porque é o que? Impressora 3D? Ui, é isso mesmo, basta ter o custo da matéria-prima e da energia que imprime qualquer coisa. Ah, não só ela, internet das coisas, que vai conectar para a gente poder compartilhar melhor as coisas, saber onde tem um recurso disponível ou outro, ou seja, conectando isso está ficando filé. E não só a internet das coisas também, comandando tecnologia, produzindo materiais alternativos para a gente viver a nossa vida sem precisar de coisas muito escassas. Então essas três revoluções principalmente vão desencadear uma revolução sem precedentes na história. Junta isso com o estilo colaborativo da economia open source que a gente vai seguir para uma economia de custo marginal zero. Eu não, Totinha, não. É, uma, é um nome estranho, mas é basicamente o seguinte: o custo das coisas vai ser praticamente zero, praticamente tudo de graça. Se você vê o tiozão falando da antiga, existe almoço grátis. Cara. Manda essa galera viajar, ir pra Europa. Tem cidade lá que a galera faz horta, é, produz muito alimento e é de graça. Então essa história de não existir almoço grátis é balela. E mais, muita coisa vai começar a ficar grátis. Basta a gente ir na fonte e ir produzindo as coisas de um modo inteligente para a humanidade. Ah, então tá legal. Olha, basicamente essa é a ideia da coisa, a longo prazo o dinheiro vai perdendo utilidade, e o que é legal, porque a gente ganha muito tempo de, de vida e vamos curtir, saca? A gente tá aqui nesse planeta é para aproveitar a nossa existência. Que, aliás, a gente morre, então temos que aproveitar mesmo. Olha, quem quiser conhecer mais sobre os Polos, assiste esse vídeo daí. Aí eu entro sobre os detalhes burocráticos, vou explicando um pouco mais com calma aqui nesse vídeo, porque aqui eu tô fazendo de uma vez, gravando, só para passar uma coisa bem resumida para vocês. E para quem quiser conhecer sobre as tecnologias, assista esse vídeo para você entender que os robôs vieram para ficar e eles já produzem a maior parte das coisas necessárias para a nossa vida. Pelo menos as coisas essenciais a gente já consegue com robôs e sem pratica trabalhar praticamente nada. E olha que esse vídeo está desatualizado, hein? Porque eu só mostrei, eu só fiz para mostrar os robôs para vocês. Ainda existem, hoje em dia, muitas outras tecnologias de robótica, de tecnologia da informação, que podem melhorar a nossa vida bastante sem considerar isso daí Porque sou robôs são muito de fábrica E às vezes existem já robôs que são mais flexíveis Para o uso de cotidiano Então relaxa, a revolução tá vindo, veio para ficar Ecopolos é o estilo de vida Que a gente deve viver daqui para frente Se você não quiser, beleza Eu não vou te forçar a nada Só que você pode estar tá perdendo uma grande oportunidade Então é isso aí Vou ficar fazendo cara de paisagem E se você não quiser clicar, não clica O pássaro cala logo quando eu termino o vídeo Ecopolo, é qualidade de vida.